Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2021 e já estamos na segunda lição. E a lição de hoje, a inspiração divina da Bíblia. O textual está na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, e está escrito assim, Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A leitura bíblica em classe está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e ainda na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. E a nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, Refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração da divina, Bíblia, divina da Bíblia. E terceiro, explicar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador. E por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Comigo mais uma vez está o professor Joás, sempre está com a gente. E hoje nós temos um convidado muito especial também, professor Joás, Paulo é um dos professores aqui da, da nossa escola bíblica dominical, também é psicólogo. E eu estou muito feliz, Paulo, de te receber aqui nessa manhã. O professor Joás, muito bem-vindo, vocês dois. E nós estamos diante de um trimestre maravilhoso. Essa segunda lição tem muita coisa boa para a gente falar, não tem? Sim, é um prazer estar aqui né, com os mestres aqui, referência para mim, para a nossa igreja. E realmente é uma lição. É uma revista né, com 13 lições assim, fundamentais né, para os dias de hoje então é, é muito importante, né, ainda mais esse tema de hoje, a inspiração divina da Bíblia Coisa fina, né? Muito bom Falar da inspiração da Bíblia é, a, gente, a gente precisa falar dessas coisas hoje né, por incrível que pareça né, a inundação de, de más traduções né, de é, coisa Muitas omissões de textos importantes né, nessas más traduções é, e reafirmar essa inspiração divina. Né, o texto original é, é inspirado palavra por palavra né, e quanto mais as traduções estiverem próximas disso, né, mais a gente vai estar próximo ao texto inspirado de fato. Né. Muito bom. Ainda mais, professor e Paulo, que nós estamos vivendo hoje um contexto de tanta heresia, né, nós estamos vivendo em um contexto de... Alguém que fala de atualização da Bíblia, é muito necessário e uma hora urgente que ver essa lição. Então, muito bom a gente refletir sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Professor, a gente está tá vindo aí de um contexto aí de, de muitas versões, né? Eu não vou falar tradução, tradução é uma só, mas muitas versões diferentes e nós vamos falar muito sobre isso aqui nessa lição também, né? Sim, a gente falou na aula passada né, da autoridade da Bíblia, né, a autoridade final está em Deus que a inspirou né, E hoje nós vamos falar da inspiração de fato né, Isso é, derruba muitas falácias né, que se levantam hoje em dia né, A respeito das traduções da Bíblia Muito bom Bom, nós vamos entrar na nossa introdução é, Mas antes de falar da introdução Eu trouxe aqui dois livros, professor A gente sempre cita livros, né? E nós vamos falar um pouquinho deles depois também que a gente vai usar bem o argumento, a, a mensagem deles. Primeiro, esse, bíblia, esse livro, né, que tem um bom tempo de mercado, tem um bom tempo aí da editora Vida, é um livro muito bom para quem gosta de estudar a teologia, e principalmente, é, eu considero essa lição de agora, Paulo, a bibliologia. Nós estamos falando sobre a autoridade da Bíblia, a Bíblia em si. Então esse livro é a introdução bíblica, é, Norman é um livro muito antigo, e esse livro conta para a gente como a Bíblia chegou até nós. E uma novidade também, professor Joás e Paulo, professor Paulo, que nós estamos com os livros do Ibarfec, que chegaram, novidade para o nosso curso de teologia, está aqui em mãos também, é, é o nosso livro de teologia, e o primeiro módulo vai trabalhar a bibliologia. Então, é, se na sua igreja ainda não tem, é, esse curso de teologia é uma hora boa para você convidar o seu pastor a entrar em contato aqui com a nossa secretaria, fazer contato com, as, com o diretor, com a secretária. Enfim, fique por dentro de toda a programação teológica e o que nós estamos falando durante este trimestre é só teologia. Na verdade, a Escola Bíblica dominical é uma teologia sucinta, sequencial e pura. Nós devemos ressaltar isso também, né, professor? Paulo? Com certeza. É uma boa escola de teologia, né, que já... Já está há bastante tempo e não termina, né? Não a gente não, não vai participar da formatura. E é uma escola assim, acessível, que é o mais fundamental. Muita gente pensa que teologia é algo assim distante, a EBD torna acessível, né? aproxima né, a teologia das pessoas comuns, né, que são os crentes em sua maioria. Muito bom! Boa observação, Paulo. Vamos lá, introdução. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Nessa lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia sagrada é para o crente salvo, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Professor, nós terminamos a última lição falando como a Bíblia chegou até nós. Durou um espaço entre 1.500 e 1.600 anos, por 40 escritores, né, pessoas de diversas localidades, um tempo longo, culturas diferentes, agora nós estamos falando sobre a inspiração da Bíblia. Não vamos falar muito sobre esse termo inspiração, no decorrer da lição nós vamos trabalhar. Mas é muito legal, Paulo, quando a gente já começa afirmando que a Bíblia é a inspirada Palavra de Deus, a inerrante Palavra de Deus, nós cristãos precisamos ter essa convicção. Na Bíblia não há dúvida, não há sombra de variação, isso precisa estar muito claro na nossa cabeça, senão a gente já começa errado. Sim, é algo importante a falar da Bíblia é que ela não é assim, o resultado do esforço humano ou da sabedoria humana de conhecer a Deus. Né? Nós não temos é, capacidade de conhecer a Deus por nós mesmos. Né? O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, e fala assim que, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sabedoria humana, né? porque nós somos incapazes de sondar as profundezas de Deus. Então, se nós lemos a Bíblia né, e temos condições de conhecer a Deus, né, os seus atributos, o seu caráter, a sua vontade, né, o seu plano de salvação, a sua redenção, é porque Ele quis se revelar a nós. Né? Ele fez isso como? Através do Espírito Santo. No capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo tem condição de nos revelar a Deus, né? de fazer com que nós tenhamos condições de conhecer a Deus. Ele fez isso como? Através da inspiração ali das Escrituras Sagradas. Muito bom, professor. Isso é interessante pensar, né? porque a, a, a revelação, né? a iluminação do texto, da verdade da, da Escritura, ela se dá toda a experiência da fé aliás né? ela se dá por meio da razão né? você é iluminado você tem a revelação da verdade que está ali por, por conta do exercício racional né? mas é, o Paulo acabou de dizer isso né? em outras palavras a razão humana não dá conta de entender a verdade de Deus, não dá conta de entender Deus. Né? Então, é, ele deixou o registro, né, deixou a escritura como sua própria revelação, sua auto-revelação, de forma que qualquer ser humano, né, que é em contato com o texto, né, no exercício intelectual de, de procurar assimilar o texto, né, ser capaz de enxergar Deus ali. Por isso o tema da lição hoje é, é essencial, assim, é de suma importância, porque a inspiração, se você não entender a inspiração, né, você não vai entender a inerrância, você não vai entender a infalibilidade. Uma é, é questão de lógica, né, uma coisa leva a outra. A Bíblia só é inerrante porque ela foi inspirada por Deus, palavra por palavra. Né? Então é, a palavra de Deus só é infalível porque ela tem a inerrância porque ela foi inspirada Então é, Bom, uma coisa já... leva a outra Se eu não entender a inspiração Não entende, né? não, é. se eu não entender a inspiração não vou entender nada Eu não é. vou ter a razão para crer Eu não vou alimentar a, a minha fé Então isso é muito importante Por falar em inspira... inspiração, na revista dos professores A gente sempre fala isso, a revista vem muito boa Muito boa mesmo tem um quadro aí, ampliando o conhecimento, e o comentarista, que é um baita de um comentarista, Douglas Batista, pastor Douglas, muito bom, e ele deixou um comentário aqui muito legal, que também faz parte da teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. Esse livro foi publicado pela CPAD. É, ele fala o seguinte, inspiração. A inspiração, é, as escrituras eram sopradas por Deus à medida que o Espírito Santo inspirava seus autores a escrever em prol de Deus. Por causa de sua incitação e superintendência, as palavras dos escritores eram verdadeiramente as palavras de Deus. Pelo menos em alguns casos, os escritos bíblicos tinham consciência de que sua mensagem não era meramente sabedoria humana, mas as palavras que o Espírito Santo ensina. E Paulo citou isso em 1 Coríntios 2,13, 1 Coríntios 1,21, que Paulo já citou aqui. Interessante, professor! É, por falar dessa inspiração aqui na introdução, a gente encerra esse tópico aqui para a gente começar mesmo o comentário. É, eu, eu fico pensando Gênesis. Quando Moisés escreve o Gênesis, ele não tinha nascido ainda, né? Moisés nasceu ali no início de Êxodo, mas o Gênesis ele foi revelado a Moisés. Aí alguém pode pensar, tá, foi inspiração divina sim, foi um sopro de Deus a Moisés sobre o Gênesis, sobre os acontecimentos. E quais os fatos que provam? Como é que eu tenho razão? Como é, que eu, como é que eu trago razão? Como é que eu consigo equacionar razão e emoção e lógica nos escritos de Gênesis? É quando eu tenho citação no Novo Testamento do próprio Jesus, tem citação de Paulo, Paulo citou o Pentateuco, principalmente o Gênesis, muito, Deuteronômio, muito, e a gente vê essa confirmação, o próprio Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem, e mais um monte de coisa. Então a gente tem veracidade dos fatos, confirmação dos fatos, isso também é uma fonte de inspiração divina e a gente precisa considerar isso também. É. Por aí, né, professor? É isso aí. Então vamos lá. A doutrina da inspiração bíblica. Ponto 1, um, a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação do Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Êxodo 24:4 Jeremias foi advertido, não esqueça de nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No texto do Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. Já citamos esse texto, 1 Coríntios 2, 13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1, 1. O Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Paulo, nós chegamos a comentar um negócio desse aqui ontem mesmo. né? Sim, é, o que me chama a atenção nesse tópico da inspiração bíblica divina é, é quando fala assim, ó, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Né? Nós apenas reconhecemos essa inspiração bíblica, nós não atribuímos inspiração bíblica. E isso reverbera a própria formação do cano bíblico, né? no meio daquela vasta ali, literatura religiosa, onde tinha muito falso ensinamento, né? muita heresia, e tinha muita coisa boa também, né? coisa proveitosa, mas que não era inspirada. O Espírito Santo né, iluminou o entendimento né, do seu povo, né, da sua igreja, né? conduziu, né, guiou ele a reconhecer esses 66 livros que foram inspirados, né? porque o próprio texto bíblico reivindica né, que a sua mensagem veio da parte de Deus. Então, diferenciar, para mim isso é fundamental, a gente tem que diferenciar. Nós não atribuímos, não foi um grupo, né, uma elite cristã que de, de, determinou, este aqui são os livros inspirados, não foi uma denominação. Né? Nós apenas reconhecemos aquilo que o próprio texto afirma, né? que ele é inspirado por Deus, ele veio da parte de Deus. Professor, um negócio que me preocupa muito aqui, que eu até grifei na minha lição aqui, é 3.800 vezes no Antigo Testamento a gente vê essa expressão assim diz o Senhor. Isso me traz uma preocupação com, com algumas coisas que a gente está vendo ultimamente, isso, isso me deixa preocupado. Será que nós não estamos usando Deus ao invés de ser o contrário? Pois é. é. É fato que Deus ainda fala, né? Deus fala de diversas maneiras, né? É, não é à toa que está essa 3.800 vezes, né? só no Antigo Testamento tem a maioria dessas assim diz o Senhor, né? ou algo sim, similar a isso. Então Deus é um Deus que fala, Ele fala de diversas maneiras, por sonhos, né? por profecia direta mesmo, né? por, por visões e uma série de, de, de maneiras que Deus tem de se revelar. Mas é, a inspiração... Né? É, esses textos que foram citados aí, Êxodo 24, 4, Jeremias 262 2, 1 Coríntios 213 todos esses textos aí é, dão conta da inspiração divina da Bíblia, né, vão, dizer, vão falar de palavras, né, as palavras de Deus, a revelação maior de Deus, é, embora ele se revele na natureza, ele se revele até a ímpios que não o conhecem, né, por meio de sonhos, a gente vê isso na Bíblia, Uhum. Né? Os sonhos aí de faraós, de, de governantes importantes, Nabucodonosor, né? então Deus, Deus se revela. Mas no caso da inspiração, são palavras mesmo, né? a inspiração se dá sim, né? Deus soprou a palavra e o, o escritor bíblico né, absorveu isso, né? inspirou né, a palavra, né? trouxe para dentro e colocou no papel, colocou no papiros, colocou no pergaminho. Né? E o texto foi preservado até hoje, isso é importante de, de dizer. Né? Isso é muito bom. O texto ver, verídico, verdadeiro, o texto inspirado, ainda existe hoje, né? foi preservado. Tem muitas cópias, muitos manuscritos ruins, muitas cópias prejudicadas né? é, por filosofias, por né? uma série de coisas. Mas o texto original, as cópias boas ainda estão aí, né? à disposição, ainda estão disponíveis. Mesmo Deus que inspirou, cuidou de preservar né? o, o texto que Ele inspirou até hoje. Então nós temos acesso a isso. Duas informações rápidas aqui, a gente passa para o segundo tópico. Primeiro é o seguinte, deve ter mais ou menos uns 20 anos, entre 15 a 20 anos, eu não vou lembrar assim de cabeça <risos> exato, mas essa matéria foi, foi documentada no Fantástico, uma pastora estava pastoreando perto do Mar Morto e ela resolveu jogar uma pedrinha e jogou uma pedra mais alta assim. Ela escutou que aquilo demorou a cair e foi ver aquilo cara numa, numa caverna perto ali do Mar Morto. E Ela foi descobrir que, que, que aquilo lá achou, naquelas escavações, um rolo do profeta Jeremias, muito antigo, nas mediações do Mar Morto. E quando ela descobriu aquele rolo dos profeta, do profeta Jeremias, chamou os rabinos. Em, em, em Israel, e eles foram ver, não tinha variação de nada com aqueles rolos que foram encontrados com os manuscritos originais. Oh, isso foi matéria de fantástico há muitos anos atrás. Ou seja, Deus preserva a palavra dele. A palavra não tem variação, isso aí é, é fato. E um outro fato muito importante, quando Moisés recebe a inspiração, a revelação de Deus para a construção do tabernáculo, ele viu e passou... Isso aí para o pessoal que ia construir, os dois construtores, para Arão. É interessante que ele viu e passou, mas ele, não, ele acompanhou a construção? Acompanhou, mas ele não viu a construção. Mas quando foi montado o tabernáculo, a gente vê isso em êxodo. Ele é viu quando o tabernáculo, final de êxodo ali, quando o tabernáculo é levantado e que ele viu, ele dá esse testemunho. Que o que Deus falou com ele, o que ele passou para o povo construir, depois que construiu, ele viu que a imagem que foi construída foi a mesma que Deus mostrou e inspirou para ele lá no monte. Isso é extraordinário quando a gente fala da inspiração na Bíblia. É, Deus ele, ele cuida né, de, de preservar dessa forma mesmo. Muito bom. Né? É, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa história, ele usa geografia, ele usa as ciências que o, que o homem tem né, para comprovar a inspiração, o cuidado que ele tem com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Né? É por isso que, é, embora a gente não veja ninguém, a gente estava comentando em off aí, a gente não vê ninguém falando, vamos queimar todos os manuscritos de Homero, A gente não vê, de Sócrates, de, de Platão, de Aristóteles. Uhum. A gente não vê ninguém falando isso. É, mas ainda assim, esses manuscritos têm poucos preservados hoje. Muitos têm só trechinhos. Agora, quando a gente fala de manuscritos da Bíblia, né? durante toda a história humana, esse livro foi perseguido, tentaram destruir, queimar, né? não, não vai ter Bíblia mais daqui a 10 anos. Chegaram a fazer declarações desse tipo uhum. e nunca conseguiram destruir a Bíblia. Né? É o livro mais impresso, mais divulgado até hoje. Todo ano bate recorde, é best-seller, né? bate recorde de, de produção, de venda, é, porque o próprio Deus que inspirou cuida de e o próprio Senhor Jesus falou isso, né? Não pode passar céu e terra, mas nem um iode, nem um, um, um apóstrofo, né? um apóstrofo da, vai, vai passar dessas palavras. Muito Não, nem bom. uma pequena letra, nem um pequeno sinal, um sinalzinho que seja, nada disso vai passar. Muito bom. Professor, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, que o nosso tempo já está correndo demais, o ponto 2 e o 3 nós já falamos dele, assim, quase que de uma forma voluntária mesmo e e foi muito bom. A inspiração bíblica é verbal, nós já falamos que a Palavra de Deus foi soprada, ela foi inspirada, né? o homem inspirou e botou no papel pelo Espírito. E a inspiração da Bíblia ela é plenária, ou seja, é total e completa. Não tem dúvida sobre isso, né Paulo? Com certeza. E algo que me encanta nisso, é quando fala que ela, que ela também ela é plenária, não existem livros mais inspirados que os outros, né? A gente pode pegar Amós, que foi um profeta, um homem simples do campo, e comparar ele com Isaías, que também foi um profeta, mas extremamente culto. Ambos estão no Antigo Testamento como profetas e palavras de Deus. É, Lucas, um acadêmico, um historiador, fez um trabalho de pesquisa, escreveu um evangelho e um o livro de atos. Vamos comparar ele com o apóstolo João, né? É, que recebeu de maneira extraordinária uma revelação e escreveu ali o livro Apocalipse. Os dois têm, estão em pé de igualdade na Bíblia com a palavra de Deus. Ela é plenária. Né? Não, tem, não é só as letras em vermelho né? que são palavras de Deus. A Bíblia, os 66 livros, né? são a palavra de Deus. A gente precisa entender e aceitar isso, reconhecer. Né? Professor, e há, há, há uns 20 também, né? um, eu lembro disso aí nos primeiros cursos de teologia, lá em 2000. 2003, por aí afora, um pouquinho antes, 99 entre 99 e 2003, já tinha uma teoria errônea que se pregava por aí, uma linha de teológica, que a Bíblia contém a Palavra de Deus. Isso está errado. A Bíblia não só contém, a Bíblia é a Palavra de Deus, é a inerrante Palavra de Deus. Né? É a Bíblia toda, né? Toda, toda. É, não tem é texto. É nesse sentido. Toda, né? Toda a Bíblia é, é inspirada por Deus. Alguma observação a mais, professor Paulo? É, só nesse ponto aí, né, é, há muita controvérsia nesse sentido, né, a, a inspiração ela veio de Deus nesses termos, palavra por palavra, uhum. né, e a, toda a escritura de Gênesis Apocalipse, né, até o Novo Testamento, Jesus ele ele ele atestou essa autoridade essa inspiração, né, do texto que ele tinha em mãos, né, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas é, a inspiração ela foi assim né palavra por palavra Deus falando aos escritores não foi uma intuição que eles tiveram né não foi uma intuição não foi é, é, um sentido né de que essa ideia me veio e eu vou escrever isso não Deus ditou Deus não ditou ditou é uma palavra é um, um termo ruim para isso né mas Deus é, falou as palavras e os homens escreveram as palavras que ele falou. Né? Eles inspiraram essas palavras e colocaram. Muito bom, muito bom. Vamos dar uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Você já viu que a lição está imperdível, então não saia daí. Estamos de volta com o quadro Lições Bíblicas no adec TV. E hoje nós estamos falando da inspiração da Bíblia, da inerrante Palavra de Deus. Professor Paulo, nós encerramos o, o bloco anterior falando da inspiração bíblica que é verbal, é plenária e completa. Encerramos o capítulo primeiro falando disso aí. O segundo capítulo agora vai falar da inspiração divina e os autores da Bíblia. Muito importante essa lição, Paulo Joás, porque nós estamos falando daquilo que nós cremos, né? da nossa regra de fé e conduta. Então... Se a gente vai falando de Jesus para alguém e esse alguém não crê na Bíblia, nós não, não, vamos, não vamos prosseguir o nosso diálogo. Para nós, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Fugiu disso aqui, não tem conversa. Por, Por aí, aí, né? Com certeza. E agora é um tópico importante, porque como a gente está falando da inspiração divina das Escrituras, é um tópico para a gente entender qual o papel humano, né? É, nos escritos da Bíblia E que isso gera mal entendidos E é, gera né, questionamentos E é importante a gente abordar né, Justamente para quando confrontar a nossa fé A gente dá, dá a resposta Tem a resposta, muito bom Professor, vamos lá A inspiração dos autores O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos Conforme a capacitação de cada um Paulo, portanto A Bíblia possui particularidades Quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Paulo falou isso muito bem no comentário anterior aqui, dessa equidade. Né? Você pega Isaías, que era um estadista, e pega Amós, que era um boiadeiro. Pega Lucas, que era um médico, um doutor, que na época já era uma profissão totalmente de alto nível, e pega João, que era um homem não tão culto. Né? E você tem um monte de exemplos aí, você pega um Paulo que era um catedrático, e pode pegar um Pedro que não tinha tanto conhecimento, vamos falar assim, secular quanto Paulo. Não estou falando que ele não tinha, mas não tinha tanto igual ao Paulo, essa preparação. No entanto, todos foram inspirados e usados por Deus para deixar esses escritos para nós aqui e é muito bom a gente falar disso é. o comentarista aqui ele ele foi ele caçou um pouco de heresia aí né? não é ele ele está jogando por terra a falácia da inspiração dinâmica uhum. né é, a inspira essa teoria né da inspiração dinâmica diz que Deus é, soprou né um pensamento uma ideia uhum. né e o autor divino ele filtrou o que Deus, o pensamento que Deus soprou, né? E interpretou isso. É, então a, a razão é, ela acaba sendo é, é, juiz de Deus, né? Aí ele depois que ele fez isso, que ele ouviu a ideia, né? A, o pensamento que Deus soprou e pela sua razão ele interpretou a ideia de Deus. Aí ele colocou no texto. Isso é uma falácia, porque aí, aí não, não teria como né, um pescador e um doutor falarem a mesma língua, a mesma coisa, a mesma, a mesma ideia, porque um doutor não assimila uma ideia do jeito que um pescador, né, sem usar de, de, de, de forma pejorativa, mas é, são visões de mundo diferentes, são contextos, né, culturais, uhum. históricos, diferentes. Então, é, se, é, se o texto inspirado é, é consequência de um exercício intelectual, então não, não devia o texto todo estar tá falando a mesma coisa, a mesma linguagem. Né? Uhum. Não, o texto não podia ser tão coeso se fosse uhum. esse o caso. Né? E não é esse o caso. Né? Uhum. Não é uma inspiração dinâmica, é uma inspiração verbal e plenária. Né? Como a Muito gente já bom. viu nos tópicos anteriores. Muito bom isso aí. Paulo, o tema central da Bíblia é Jesus. Todos falaram de Jesus, apontaram para Jesus. E os fatos não foi que coincidiram, eles se cumpriram de acordo com a vontade de Deus. Perfeito. Então o tema central, a linha, a coluna vertebral da Bíblia, Cristo. Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, todos foram inspirados, divinamente inspirados, para apontar para Cristo. E quando a gente vê no Novo Testamento, a gente vê a conclusão desse projeto de Deus no Antigo Testamento e a sequência desse projeto de Deus até chegar em Apocalipse. Perfeito isso. Sim. É, algo que me encanta nessa questão da inspiração e o papel dos autores humanos da Bíblia é que, quando a gente para para pensar, é que a autoridade, né, remetendo ali à lição passada, a autoridade né, é, que a Bíblia tem como Palavra de Deus, ela não está atrelada ao autor humano. O apóstolo Paulo era um grande líder, um grande teólogo, missionário, apóstolo, Sim. mas isso não é o que dá autoridade das cartas paulinas. Ele também sim. se diz, né? eu sou o principal dos pecadores, mas isso também não desqualifica as cartas paulinas. Né? Uhum. Então, sim, essa variedade de autores que a Bíblia tem, cada um na sua singularidade, nas suas características, no seu contexto histórico, cultural, né? é, como deu o exemplo de o paralelo entre Amós e a Isaías, isso, pelo contrário, assim, enriquece o texto, cada um traz ali uma perspectiva única, singular, mas todos inspirados por Deus, e aí vem a autoridade. Né? Uhum. Então, uh, o mérito do autor humano, ou seus deméritos, não qualificam ou desqualificam o texto. O que traz essa autoridade é justamente a inspiração divina. Né? Eu acho isso também muito importante pontuar. Quer ver um negócio? Ponto 2 aí, ó, as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago escreveu isso no capítulo 5, 17. Olha o exemplo. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor o deserto de Zim. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Importante isso aqui. Ó. Quem chegar a Israel hoje vai ver a autoridade de Moisés. Moisés foi o maior profeta do Antigo Testamento. Não tem dúvida disso, né, professor. Não, de jeito nenhum. Mas falhou? Demais, né? Demais. As palavras escritas por ele perderam a autenticidade? Não. De por jeito nenhum. Porque as palavras não foram de Moisés, a palavra é de Deus. Moisés só foi um veículo, só foi um canal que Deus usou. Só isso. Não só ele, todos os escritores sagrados. Isso. Todos. A Bíblia ela não esconde né, a falha dos seus autores. Uhum. Por exemplo, Davi, adultério, homicídio... né? entre outros Moisés, também homicídio né? as mentiras que diversos autores bíblicos contaram né? isso não desqualifica o texto né? pelo contrário, a Bíblia não faz essa questão de esconder, ela poderia esconder mas não, o próprio autor ele expõe, ele se expõe as né, suas limitações, as suas falhas os seus pecados, e pelo contrário isso se engrandece ainda mais o texto, porque aponta o quê Para Cristo ele é perfeito, né? ele é santo, ele é justo ele não pecou né? Então é importante a gente ter esse entendimento mesmo É muito importante isso aqui Porque em Apocalipse está escrito que no juízo final É um dos textos que eu, a gente sempre já falou disso aqui Que vai abrir livros E a gente poderia citar aqui vários livros Mas um dos livros que se abriu no juízo final que se abrirá no juízo final É a palavra de Deus E os homens serão julgados pelas obras e também pela palavra Porque a palavra de Deus é eterna Olha a veracidade disso aqui então, original, professor Joás, nós temos aqui os manuscritos que foram escritos, mas o original disso aí está guardado com, com o Papai de Céu, né? É. Muito e, bom e, isso aí. E, e, e é interessante, né? Como que é, gente tão diferente né, falou a mesma língua, né? E tão distante no tempo. é Isso é, é prova da inspiração divina. Muito bom. Muito bom. É, e dentro esses textos, professor, é o que a gente sempre fala, se a gente pegar Gênesis e Apocalipse, está falando dessa ordem cronológica que nós temos hoje, organizada, que a gente tem na nossa, na nossa Bíblia. Né? Mas eu sempre cito isso na, em aula de Bibliologia, principalmente quando a gente vai falar da historicidade dos livros. Se a gente pegar o livro de Jó, é um livro tão antigo quanto o livro de Gênesis. E a gente vê a ligação dos patriarcas. Jó era um patriarca, viveu num período patriarcal. A informação do livro de Jó, por exemplo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Uz não era uma cidade, Uz era o um nome de um bisneto de Adão, vamos falar assim. Mas a gente vê, a, a, o autor citou aqui, o Douglas, o pastor Douglas citou aqui, quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Olha, olha a arte literária de Jó, faz uma comparação ao período. Mas a gente vê a mesma linha, tudo apontando para a graça de Deus, para a salvação de Deus em Cristo. Isso é perfeito na Bíblia. Perfeito. E sobre essa, essa questão dos diferentes gêneros literários, figuras de linguagem, isso mostra a riqueza literária da Bíblia. Uhum. E com, eu não sei se vocês vão se identificar, eu como leitor uhum. da Bíblia, eu tenho um apetite, um paladar. Às vezes eu... eu eu estou angustiado, eu não consigo expressar aquele sentimento, eu vou para os salmos, tem um salmo que traduz tão bem, eu faço do salmo a minha oração, às vezes eu quero me aproximar de Jesus, né? conhecer o seu ministério, os seus ensinamentos, eu vou para os evangelhos, quero me aprofundar ali na teologia né? da salvação, eu vou para as cartas, às vezes eu quero um texto mais narrativo, eu corro lá é, para os textos históricos, né? Ruth, Sterks, é um texto que eu gosto bastante. Então, assim, essa riqueza literária da Bíblia, né? que foi proporcionada justamente por ela ter sido escrita ao longo dos séculos por diversos autores, isso engrandece e sacia até mesmo esse paladar de leitor da Bíblia que a gente tem. Né? Muito bom, muito bom. E por falar em leitor da Bíblia, nós começamos aí ano, é, ano passado, 2021, nós começamos em janeiro, começamos a falar isso em dezembro de 2020, sobre a leitura da Bíblia toda, né professor? O Joás até fez um mapa para mim, é, Para gente, pra gente ler a Bíblia toda eu recebi muitos feedbacks positivos, Paulo Desse despertar de ler a Bíblia uhum. Professor, te agradeço por isso Nós trabalhamos juntos aí, o 2021 foi muito bom E eu recebi aí, finalzinho de dezembro Um monte de gente mandando mensagem no WhatsApp Pastor, eu consegui ler a Bíblia Eu não li uma, teve gente que leu uma vez Achou tão bom, leu a segunda e leu a terceira vez Olha, muito bom O texto encanta, né? Encanta, exatamente porque a Bíblia é rica nisso aí Rica Em todos e... os aspectos o nosso propósito para 2022 é o mesmo, vamos continuar lendo a Bíblia. É isso aí. crente que é crente precisa ler a Bíblia, não pode ficar sem ler a Bíblia, não. O Joás falou que todos os autores falaram a mesma língua, né? e Deus falou na língua dos homens, remetendo a um livro de Bibliologia também. né? Deus falou a nossa língua, então nós conhecemos Deus através da Bíblia, então é fundamental que todo cristão conheça a Deus lendo a Bíblia. Muito bom. Professor, ponto 3 aí, diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez um uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, Paulo já citou em 1º e 2 Samuel, poesias, salmos e provérbios, é, autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como emprego de parábolas, a gente vê isso, enigmas também, juízes, Ezequiel, de alegorias, Paulo fala em capítulo 4 sobre a lei e a graça, né, capítulo 5 também fala sobre isso, de hipérboles, textos exagerados, Está aí João 21, 25, Colossenses 1, 23, metáforos e símiles, Zacarias 2,8, 8, Tiago 3, 3 a 5, e vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. O emprego de recursos literários é a cultura do escritor, mas em hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. Eu achei isso aqui sensacional. Mostra é. a diversidade, mas mostra a unicidade do texto sagrado. Isso é muito bom. É. Tem todo tipo de, de, de, de gênero literário aí, né? e, então agrada todo tipo de público. Né? É, se você quer ler por ler, né? só para aguçar né? a sua fome de leitura, leia. Né? É bom também. É, se você gosta de Machado de Assis, você vai gostar bastante de provérbios. Uhum. Né? É, é tão pessimista quanto, né? uhum. humanista também, uhum. né? uhum. em um certo sentido. Se é, você gosta aí de camões, né? aí você vai se agradar mais de coisa como Jó, né? uhum. livros assim, é, poesia, nem se fala. Né? Então a Bíblia é, ela sacia a fome de qualquer é, tipo de, de, de leitor. Muito né? bom. Então é coisa boa de ler. Né? A galera mais jovem que gosta de uma filosofia, para pegar as cartas de Paulo, né? Pois é, é. Que tem um combate ali, uma resposta... A Bíblia não tem isso registrado, né? Mas a gente já leu nos bastidores aí que é, Paulo e Sêneca trocou algumas cartas. Isso é muito bom. Uhum. Então, assim, deu algumas respostas aí as epístolas de João, que tratou do gnosticismo. Muita coisa boa, professor. É. Muita coisa boa. Bom, gente, é, nós estamos chegando ao final desse segundo capítulo aqui, mas antes só vamos falar um pouquinho da linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos, ao descrever a herança dos rubenitas também, dos gaditas, a meia tribo de Manassés, Josué faz alusão ao nascer do Sol. E na Batalha dos Amorreus ele registrou que o Sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos, que é um monte de divergência, né, José? Ah, mas não foi o sol que parou, não foi a lua que parou, foi a terra. A gente sabe o que foi. Mas ele estava usando ali uma figura de linguagem, uma força de expressão. E a gente precisa entender isso. Agora, isso tirou o fato, o que está em foco ali, não foi o que o sol parou. O que está em foco ali foi a vitória que Deus deu à tribo de Israel. Foi isso. O milagre não foi menor por causa do jeito que ele foi narrado. né? Exato. Ele foi narrado da perspectiva do observador. Exatamente. Né? Hoje nós estamos esclarecidos cientificamente a respeito de tanta coisa hum. e a gente ainda diz que o sol nasceu, o sol se pôs. Né? Então, é. que lógica tem isso? Né? E esse tópico é muito importante porque essa relação entre a Bíblia e a ciência ela é muito maltratada Por uhum. exemplo, Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis, tem gente que acha que Moisés escreveu em resposta a Charles Darwin, <risos> em resposta ao evolucionismo que nasceu outro dia. Né? Na e, e o problema é que isso faz com que a pessoa ela perde a essência do texto, ela não entende o que o texto está querendo comunicar de fato. Né? A, a teologia de Gênesis, nesses primeiros capítulos, eu sou apaixonado, tem, é, uma, é de uma riqueza impressionante. Fala, por exemplo, a teologia da glória de Deus como criador de todas as coisas, se a criação proclama a glória de Deus, a teologia da glória de Deus, a teologia do trabalho, Colocou o homem no jardim, mandou ele cuidar, né? cultivar. Teologia da família, né? o homem vai se unir à sua mulher, né? vai crescer, multiplicar. Teologia da expansão do reino, o homem não é a imagem e semelhança de Deus? Na medida que ele se multiplica, ele vai povoando a terra, ele vai levando né? essa imagem semelhança de Deus para todos os cantos da terra. É a trindade. E tudo isso é perdido. E a gente cai nessa armadilha de querer, às vezes, proteger o texto. A gente não prega, não ensina um texto. Né? Não, não explora bem, não aborda aquilo que o texto quer comunicar de fato. Né? Então, assim, a, a Bíblia ela lida com questões científicas, sim. Mas não é o foco dela, não é um tratado científico. Eu não é a Bíblia não Ainda assim, bem. Não, não meia. Ainda é, bem Ela é muito eu... mais rica do que isso. Ela quer fazer você conhecer a Deus... É Deus se revelando a você. É para que você tenha um relacionamento real com Ele. Ele é a verdade, né? Então, e essa questão da linguagem, né? A relação da ciência com a Bíblia, ela é maltratada porque às vezes nós maltratamos, né? Vamos, vamos reduzir o texto bíblico a isso, não? Vamos levar, né? A, o que o texto quer comunicar, de fato. Muito é. bom. Isso é muito bom destacar, professor. É. E é bom ler o texto sem pressupostos, né? A Bíblia, a Bíblia tem ali é, ciência, história, geografia, né, tem de tudo ali, mas ela não é, o Paulo falou, não é um tratado científico, uhum. mas uma coisa que ela não é também, de jeito nenhum, é anti-científica, uhum. não é, né, a ciência está sempre, vez ou outra, comprovando a Bíblia. Os primeiros cientistas, eles eram os cristãos e eles tinham entendimento assim, eu vou estudar ciência, porque Porque toda verdade é a verdade de Deus. Então eles estudavam a criação, porque eles compreenderam que a criação, né, tudo que foi criado, foi feito por Deus. Então compreender, estudar isso, é conhecer mais a Deus. Salomão então... fez isso. Né? A gente não tem, porque não é canônico, mas Salomão escreveu tratados sobre botânica. Uhum. Né? Ele observou, isso é ciência, uhum. observar a natureza e extrair. Uhum extrair a verdade daquilo, né, o, que, que, o que, que o Criador quer comunicar com aquilo. Uhum. Então a Bíblia faz isso o tempo todo. E Paulo falou que todas as coisas criadas serão provas para que ninguém se torne indesculpáveis naquele dia do juízo. É. Então isso também serve como algo probatório, como a criação de Deus. E Gênesis, Paulo, só para lembrar também, você falou isso muito bom, o Gênesis também apresenta a graça de Deus, bem antes da lei, bem antes de tudo. O é uma engenheiro. beca e Deus vai lá e... E restaura esse homem. Isso é graça. É, e a gente não pode reduzir isso com uma resposta a à teoria da evolução. Que surgiu recente. Deus. Muito bom isso aí. Muito bom. Gente, essa lição nós achei que ter pelo menos mais umas três horas para a gente comentar ela aí. Né? Mas o nosso tempo está chegando ao final e a gente vai só dar uma pincelada aqui é, no ponto 3 aqui. Quem quiser acompanhar essa lição em loco, a nossa estuda lição geralmente aos domingos de 8 às 10 em todas as igrejas da Assembleia de Deus. Quem estiver mais perto aí pode acompanhar essa lição, esse estudo em loco, e é muito bom. Bom, é, o Espírito Santo e a Bíblia, nós já falamos muito sobre a pessoa do Espírito Santo na obra da inspiração da Bíblia, né? mas a gente tem três tópicos aqui, eu não vou ler, mas a gente vai comentar e abordar rápido. A inspiração do Antigo Testamento, a inspiração do Novo Testamento e a obra da regeneração e iluminação. Professor e Paulo, o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, toda, de Gênesis Apocalipse, isso é fato também, e foi ele que, eu posso falar sem sombra de dúvida, dúvida que inspirou, que coordenou esse trabalho para que chegasse essa, essa obra completa, linda, irrepreensível, inerrante, que é a Palavra de Deus que hoje nós temos em mãos. Sim, é, nesse tópico aqui, eu acho que a gente abordou o papel da inspiração do Espírito Santo, a inspiração divina Sim. das Escrituras. Mas aqui é um, é um momento importante de olhar para a gente. Nós lendo a Bíblia e o papel do Espírito Santo nisso aí. Em off, a gente estava comentando, né, de um livro que eu li, que o autor fala sobre isso, né, que no, no dia do ministério terreno de Jesus, muitos encontraram com ele, falaram com ele, viram os milagres, mas não creram nele. Hoje, né, nós temos a palavra de Deus. Né, nós já discutimos que ela é a palavra de Deus. Nós reconhecemos isso. E muitos se aproximam do texto sem temor, né? É, é, sem reverência e se torna insensível ao texto, acaba não crendo no texto porque petrificou o coração não deixou o Espírito Santo falar não deixou o Espírito Santo iluminar aí o texto, né, ele acaba sendo um texto qualquer a palavra de Deus, não porque a palavra de Deus em si seja ineficaz mas porque a pessoa né, se fechou para o Espírito Santo então a gente precisa entender né, dessa obra de regenerização, de regeneração e iluminação que o Espírito Santo traz juntamente ali com o leitor. Quando for se aproximar da Bíblia, vai com temor, com reverência, e fala, fala Deus no meu coração, ilumina o meu entendimento, né, transforma a minha vida, porque Ele vai transformar. Né? Eu creio no poder da palavra de Deus. Né? É isso. É, e aqui, esses três pontos aí vão, vão trazer... É, várias declarações da, da própria Bíblia né, sobre a inspiração divina, né, tanto do Antigo Testamento Sim. quanto do Novo. Né, eu acho que vale destacar aqui esse texto de Lucas 24, né, 44, o próprio Senhor Jesus, o Verbo Sim. de Deus encarnado, ele falou da lei de Moisés, dos profetas e os escritos como inspirados. Ele estava falando nada menos do que a Bíblia que eles tinham em mãos, o Antigo Testamento. Hoje a gente precisa dizer que o Antigo Testamento é... Escritura, palavra de Deus né? Por incrível que pareça, a gente precisa repetir isso né? Mas é, é isso que é, Jesus falou que é, né? é Quando ele diz é, a lei de Moisés, Torá né? é, Os profetas, Neviim, né? e os escritos, Ketuvim É a Bíblia judaica né? Torá, Neviim, Ketuvim né? é, é o Tanar, é, as escrituras, o Antigo Testamento Isso é a palavra de Deus Muito. Jesus afirmou isso né? E em outras passagens ele faz isso também, como Lucas 11, 21. É, aí Paulo diz que os seus escritos são palavras de Deus. Pedro concorda com isso. Né? Paulo escreveu né, esc escritura. O que Paulo uhum. escreveu é escritura. Uhum. Às vezes é de difícil compreensão, mas é escritura. Uhum. Verdade, <risos> né? Então é, verdade. a Bíblia comprova a Bíblia. Né? Isso é importante. Professor, nós estamos encerrando esse, esse, essa lição de hoje. Eu quero deixar um aviso bem claro a todos vocês que a Bíblia é o único livro que nós lemos e o autor está próximo de nós. Bom, mesmo se tiver estiver dentro de nós, né? Perfeito. E o instrutor, por excelência, que é o Espírito Santo, está sempre conosco. Então, leia a Bíblia. Nós queremos te agradecer pela companhia de hoje e prometemos voltar, se o Senhor nos permitir, na próxima semana. Paulo Joás, muito obrigado pela companhia de hoje. A aula foi muito boa. Eu quero agradecer a vocês por hoje, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Chegamos ao final de mais um quadro do ADEC TV. Foi muito bom ter a companhia de vocês, que Deus os abençoe e sempre lembrando para vocês virem assistir conosco, né, esse convite, um culto presencial. Nós estamos aqui na Rua Princesa Isabel, número 52. Toda segunda-feira, a partir das 18 horas com o Círculo de Oração. Toda terça-feira, a partir das 19h30, com o Estudo da Palavra. Toda quinta-feira, a partir das 19h30, com o nosso culto e aos domingos. A partir das 8h30 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical, e a partir das 18 horas, o nosso grande culto de louvor e adoração. E será um prazer recebê-los aqui. Lembrando sempre também, para nos acompanhar nas nossas redes sociais, lá no YouTube, todo o quadro que é passado aqui vai para o nosso canal do YouTube, no ADEC TV, e no Instagram, no arroba ADEC TV Oficial. Que Deus os abençoe e até a próxima edição.